Capítulo 20 – Redenção Fisicamente, a grande sala contava com apenas dois médicos, três advogados, Valério e Casimira, com uma criança no colo. Foi assim que um dos doutores da lei, passando importante papel para Valério, anunciou. — Senhor, eis aqui o documento de guarda provisória. Brevemente terá adoção por completo. Casimira retirou a coberta que protegia a criança, e todos puderam ver que era um menino hidrocéfalo e portador de necessidades especiais. Alicante segurou o garoto com tanto amor, beijando-lhe a grande e disforme cabeça que o envolveu em luzes de ternura, e, de olhos manejados, disse, — Meu filho, a partir de hoje nada lhe faltará. Eu o amarei com todas as forças da minha alma. Nesse inteirinho, Murilo desceu as escadarias, abraçou o pai e perguntou, Quem é esse papai? Esse, meu filho, foi um anjo que Deus mandou para nós por meio de Casimira. Acabou de chegar. Vem, ele é seu irmão. Por razões que remontam o tempo e o espaço, os reencontros que a vida nos impõe." Houve uma afinidade fraternal imediata entre eles, fazendo com que Murilinho abrisse um gracioso sorriso e do filho de Lourenço se aproximasse e o beijasse com indizível ternura. — Como chama chamam, papai? Qual o nome do meu irmãozinho? Os olhos já não podiam segurar as lágrimas. Tomado pela emoção, Valério Alicante, comovido com a postura do filho, respondeu— eu o chamarei de Dante, em referência ao poeta florentino, por ter suportado os infernos de horror e me conduzido ao paraíso da sua presença. Vovó Emília retirou o chale ibérico e colocou espiritualmente sobre o menino, beijando-lhe a fronte. Lourenço Ventura não suportou. Ajoelhou-se e gritou. Sentiu o ventre a revirar-se. Sua alma fora invadida por sentimentos de amor, revolta, gratidão, vergonha. Aquele gigante chorava o pranto de quase um século, reprimido na alma dorida. A cena impactara positivamente os espíritos obsessores. Enlaçado pelo desespero, arrebatado pelo opróbrio, cerrou os punhos, trazendo-os à boca, bradando-o. Valério! — — Não! E, lutando contra os soluços que pareciam afogar-lhe, continuou. — Você! Não! Acolhido pela avó, falou tomado por indescritível dor. — Como posso perseguir esse homem? Vó Emília, senhora, o amor também dói. — Não, Lequinho, o teu orgulho é que causa essa dor. Ouviu-se uma exclamação geral dos espíritos presentes, e uma comoção possuiu a todos. Por recursos audiovisuais que não tenham competência para descrever, toda a conversa da sala reverberava altissonante, de modo que os espíritos, fora da residência, a tudo acompanhavam com absoluta clareza. Nesse instante, Álvaro apresenta-se conduzindo desgraçada a entidade. Esqualida, macérrima, vinha de regiões perturbadas fora dos domínios de Lourenço. Era Tamires Ventura, esposa oficial de nosso vilão. — Tamires! — exclamou ele, soluçante. — O que faz aqui? — Acabo de ser resgatada. Decênios de dor me sufocaram por um mal que lhe fiz. — Mal? Acaso não se suicidou depois do nosso assassinato? — Sim, matei-me de remorso. — Remorso? — perguntou espantado. — E qual o motivo? — Você nunca suspeitou, não é? Questionou a perturbada com olhos chumbados de arrependimento. — Não percebeu que não foi Virgílio, o bisavô de Valério, que lhe matou, e sim eu, cega de ciúme, que o empeçonhei? Vi e ouvi você se declarar para Regina, esposa dele, numa tarde de confraternização na casa de Campo dos Alicante. Notei a paixão que nutria por ela, seus olhos de desejo, que nunca se projetaram sobre mim. Estava cansada do seu desprezo. Senti-me usada, humilhada e ferida. Desvairei. Ensandecida de ódio, sequiosa de vingança, o entreguei à morte sem que notasse. No mesmo dia, após a tua finitude, envenerei Dante, que limitava a vida promíscua. Queria que você perdesse tudo, a própria vida e o filho que detinha, mais amor do que aquele devotado a mim. Você nunca me amou de verdade. — Oh, Deus! — exclamou Lourenço, tomado por dores lancinantes que o fizeram regurgitar. — Oh, Lourenço! — — exclamou Tamires, tomada pelo remorso. — Perdoe-me. Fiz por amor. E se deseja saber, eu nunca mais tive paz. Oh, — Ó Dante, filho, perdoa sua mãe que de tanto amar enlouqueceu. Ela caminhou lépida para Lourenço e o abraçou, mas ele não correspondeu. Estava por demais ferido e envergonhado. Construiu uma vida de ódio e vingança por conta de uma dedução errônea e egoísta, além da inveja e revolta. Emília, a veneranda a avó, dele aproximou-se acompanhada do guia de Casimira, falando-lhe maternalmente. Filho, esquece o passado. Vê, persegues Valério, que se tornou o pai do teu amado e te lançaste uma vingança sem fundamento. Agenor? Interrompendo o clima espiritual elevadíssimo, rompeu a multidão e denunciou. — Camaradas, Lourenço é uma farsa. Lembram-se de Dante? E a multidão respondeu afirmativamente. — Ele agora está neste corpo monstruoso, fora aprisionado pela reencarnação. Lourenço faliu. Eu o vi chorando com a moleque assustado diante do filho, em esta favela do mundo. Ele mentiu para nós afirmando que o general Dante Ventura administrava uma sua empresa. — Ouçam, camaradas, eu vi a mansarda na qual o filho de Lourenço fora sepultado pela reencarnação, e o féretro é esse corpo bestial que a ambos castiga. — Senhores, disse ele às autoridades, eu solicito a expulsão de Ventura de nossas organizações e indico meu nome para o seu lugar. Houve um silêncio absoluto. A plateia não se manifestou. Exigiram quietude de Agenor. Todos desejavam acompanhar os acontecimentos. E, hostilizado pela maioria, retirou-se apressadamente, frustrado e humilhado. Dona Emília, terna e afetuosa, continuou. — Não há outra alternativa, meu filho, senão recomeçar — a vida é bênção de Deus. E, porque Dante estava adormecido, as entidades amigas fizeram-lhe o desdobramento. Lourenço viu o filho em outras condições. Sob o concurso da bisavó, ele guardava relativa lucidez e pôde dizer com certa dificuldade. — Chega, meu pai. Temos de progredir. Não sabe o quanto esta cabeça grande e dourida, aliada a esse corpo limitado, me recompuseram as emoções. Entendo agora, pelas bênçãos dos amigos espirituais, que é imperioso enfrentarmos o próprio destino. Arrependa-se, para que não lhe suceda algo semelhante. Viverei nesse corpo mais dez anos, tempo suficiente para que o Senhor decida pelo retorno e me receba mais tarde no novo lar, em um corpo reajustado e propício ao meu trabalho em benefício próprio e dos que eu maltratei. O amor de Valério me salvará. Chega, meu pai! Implorou novamente o filho. E, lançando um olhar de compreensão para a mãe, se não pôde amá-la, não lhe desejou mal, esforçando-se intensamente por desculpá-la. Tamir esteve de ser retirada do ambiente pelos amigos espirituais, por causa da demência que dela se apoderara. — Chega, Lequinho! — solicitou a avó com firme ternura. — Basta, irmão! — disse o mentor. — Jesus conta contigo. — E você quem é? — perguntou Lourenço. — Venho da parte de Virgílio Alicante, patriarca da família — explicou Álvaro, o mentor — que nunca deixou de te estimar. Para salvar os descendentes... Espíritos para os quais ele tem débito de gratidão, era preciso amar-te também. E como ele está por méritos de trabalho em esferas maiores, pediu-me, por conta da nossa amizade cristã, que te socorresse em nome dele e em nome da lei da fraternidade universal. Ele pretende voltar em futuro próximo e pergunta se tu retornarias como filho dele irmão de Marcos, Olavo e Catarina, para que mais tarde tu recebas Maria como esposa, Tamires como filha e, finalmente, Dante como o teu amado filho. Lourenço não resistiu e chorou copiosamente. Abraçaram-se sob o poder luminoso das lágrimas sinceras e, sem que os demais encarnados percebessem, Casimira acompanhou parte da cena e, emocionada, verteu o discreto pranto. As atitudes de Valério e Casimira, suportando a influência negativa dos adversários, provocaram admiração e interesse na turba multa. Viram o destino de Dante e as leis divinas em ação, entenderam que o mal por si só não se sustenta e que o amor é o destino de todos nós. Observaram a presença dos familiares de Ventura e pensaram nos seus queridos um clima de constrição e saudade gradativamente se formou. Os mais de dois mil espectadores aspiravam merecer aquela assistência. De alguma maneira, observando aquele homem irremediavelmente endurecido e perverso render-se aos acordes luminosos do carinho de uma mãe adotiva e notando ainda a afabilidade dos mensageiros, sentiram a poderosa força do amor pulsar em suas almas. Essa força, que é a centelha divina em nós, por mais que demore, buscará sempre a sua fonte original, o Criador. Por esse momento, quase ninguém se interessava por competição, domínio das sombras, perseguição e obsessões. Estavam encantados com o poder da bondade e da justiça. Todos queriam ver a atitude do líder da maldade. Um clima de expectativa, ansiedade e respeito petrificou a multidão. Lourenço levantou-se vagarosamente, fitou a senhora que lhe fora mãe de coração, num olhar de infinito respeito. Aproximou-se de Dante, desdobrado do corpo, e o abraçou. Era a primeira vez em anos que se enlaçavam. Ele abeirou-se de Valério acompanhado de Dona Emília, viu-o acariciando o corpo informe e adormecido do próprio filho. Tomou postura do homem digno, resumou os valores de honestidade e gratidão que sepultara na alma, e, sob incentivo familiar, rogou perdão. A assembleia de espíritos perturbados calou-se. Jazia em silêncio quase tumular entre lágrimas e soluços de emoção. Repentinamente, numa explosão de emotividade, ouviu-se espontaneamente o estrugir de palmas provenientes dos liderados de Lourenço, que se libertavam finalmente. Não aplaudiam o líder malvado, mas a ajuda dos céus, o fim da tirania e a sua própria salvação. Muitos se abraçaram, rememorando os seus familiares, desejando revê-los e prenunciando a liberdade. Outros se aproximaram rogando o retorno ao mundo. E o mais comovente foi observar Bernardo Feitosa e os outros líderes, de olhos vítreos e coração cansado, dizerem — Chega! Também não queremos mais! Eram, sim, homens perversos, almas endurecidas, envoltos em dramas terríveis, para os quais a história de Lourenço Ventura serviu como dolorosa lição. A atitude de Valério, adotando o filho do próprio perseguidor, aquele drama convertido em tragédia por conta de equívocos variados, vendo a multidão o carinho dos amigos espirituais e tendo aquele quadro se convertido em exemplo prático de como funcionam as leis divinas, sentiram-se motivados a renovarem-se. Estavam cansados de recalcitrar. Pensaram em seus amados e entregaram-se comovidos. Inacreditavelmente, mais de duas mil pessoas equivocadas, perdidas, sofredoras, obsessores arrependidos, sentaram-se ao cair da tarde e ouviram com entusiasmo o discurso de poderoso benfeitor que os convidara e organizara-os para a permanência espiritual respeitável instituição espírita Aqui mesmo no planeta No Brasil Enquanto se preparavam para a reencarnação A essa multidão De almas perturbadas e arrependidas Uniu-se em cantos De louvor os seus espíritos Familiares Produzindo o mais belo cenário De triunfo pessoal e coletivo Houve muito choro E comoção Mãezinhas afetuosas Tios respeitáveis, pais amorosos, irmãos internecidos, esposos e esposas nobres, sobrinhos, avós, professores emocionados, amigos fiéis e uma infinidade de entidades bondosas, desciam dos céus como estrelas cadentes. Vieram buscar os seus queridos que despertaram. Incentivada pelos mentores, Maria aproximou-se de sua mãe, a doce Casimira, com quem romper os laços de afetividade ainda na juventude, por impetuosidade, arrogância e vaidade. A médium em transe de vidência percebeu a filha a alguns passos dela, chorando e rogando perdão. A genitora, compreendendo a renovação da moça, derramou dos olhos piedosos duas grossas e silenciosas lágrimas, transformadas em luminosas irradiações, que, interpretando os mais lídimos sentimentos de amor materno, envolveram sua filha. Ela afastou-se renovada da genitura e soprou num espalmar de mão um beijo de reconhecimento e gratidão. A serviçal dos Alicante pôde ler nos lábios de dor da sua menina a frase sufocada pelo remorso. Estou bem, mamãe. Perdoe-me. Obrigada por tudo. E, amparada pelos espíritos amigos, desapareceu do campo de visão de Casimira, ocupando-se com o próprio destino. A nossa heroína, compreendendo que não há privilégios nas leis divinas, e sim misericórdia e conquistas, rendeu graças a Deus pela libertação de sua filha, serenando finalmente o coração de mãe dedicada. Em nossas reuniões mediúnicas, nenhum diálogo que objetive libertar um obsessor tem talvez essa força, o poder do exemplo, da ação cristã verdadeira e desinteressada, em benefício de alguém. Os médiums talvez não sejam capazes de avaliar o quanto as suas lutas na Terra, se suportadas com o fulgor do trabalho cristianizado, produzem em luminosidade e reabilitação. Clamamos a Deus que os grupos mediúnicos, e especialmente os dedicados aos trabalhos de desobsessão, nunca fechem suas portas. Que os médiuns encontrem em Lourenço Ventura e outros o motivo para continuar. Orai, companheiros, pelos obsessores, porque são nossos irmãos em humanidade. Quantos de nós, hoje reabilitados, não estagiamos em zonas sombrias, arrastando-nos pelo vale da morte e da dor? Oferecei vossas preces, mas sobretudo vosso exemplo cristão, em trabalho ininterrupto na caridade moral e material os dirigentes, médiums, dialogadores e elementos de apoio que se devotam ao bem, nas bênçãos do intercâmbio mediúnico, disciplinado e nobre, têm, sim, os seus nomes registrados em letras de fogo nos corações dos amigos do infinito. O querido de Emília fora levado a regiões de socorro, enquanto milhares de espíritos eram libertos. Entre eles... Finalmente, Marcos, Olavo e Catarina, que presenciando a cena, clamaram por um recomeço. A família Alicante retomou o curso natural. Casimira recuperou os filhos, conduzindo-os à condição de espíritas dedicados, e permaneceu fiel, fazendo da sua mediunidade um mediunato. Valério não contraiu segundo as núpcias, dedicou-se à mãe aos filhos e à doutrina dos imortais, apoiando creches, escolas e construindo centros de espiritismo. Murilo tornou-se o maior amigo e defensor de Dante. Amava-o. Quando, uma década depois, Dante partiu, toda a família se comoveu de saudades. Ventura, em conjunto com Emília e outros benfeitores, recepcionou-o na vida do infinito, enquanto se preparava para o retorno. Eram as leis divinas agindo de modo a reabilitar as criaturas a fim de que cumpram com seu grande objetivo, chegar, por meio do esforço pessoal, à perfeição. Ninguém escapa a lei do progresso. Progredir sem cessar é um determinismo imposto pelo amor divino. Álvaro alcançara seus objetivos Recordando com sua equipe de valorosos servidores as orientações de Allan Kardec sobre a obsessão. Para assegurar a libertação da vítima, indispensável se torna que o espírito perverso seja levado a renunciar aos seus maus desígnios. Que se faça que o arrependimento desponte nele, assim como o desejo do bem. A Gênesis capítulo 14, item 46 Rememorando ainda a lei de sociedade, indagou de si mesmo reflexivo. E quem é a vítima? Foi com o um semblante transfigurado que respondeu no silêncio filosófico dos que já entenderam os editos do Criador. No processo de evolução, somos todos devedores uns dos outros. Somente a fraternidade em ação, como lei e determinação divinas, poder-nos-á de fato redimir perante o Senhor e a própria consciência. Louvou a Deus, vislumbrando a vasta equipe de operários da bondade e do amor, reconhecendo com os olhos no infinito a sabedoria de Jesus. O reino dos céus é conquistado pela força, e são os que se esforçam que dele se aboderam. Mateus, capítulo 11, versículo 12.